João, neste Mãos à Obra, nós vamos criar aqui uma peça de design. Gosto. Perfeito. Como tu sabes, cada vez mais nós trazemos a natureza para dentro de casa. Gosto. E nós, nesta temporada, estamos prós nisso. Ainda por cima, temos aí umas plantas incríveis que vão ficar a matar no que vamos fazer boa, aqui. Boa, boa. Portanto, foi à Le Merlin trouxe estes vasos perfeitamente normais que vão ser utilizados desta forma para criarmos a nossa peça de design. pegas neste vazio de terracota uhum. viras ao contrário okay. pegas naquele pratito que metes em mais para, para as aguitas é? viras para cima pegas em outro viras para baixo e depois pegas no final e colocas cá em cima é lá, ah. que muito bonito e depois desta obra de arte aqui feita, pegas no pincel e pintas. Neste é. caso, vamos pintar da cor da parede. Que é que ou seja, colocar? as plantas <risos> ou as flores não brilham sem o vaso, não é? Completamente. A planta aqui nestes vasos vai ficar um must. <risos> é como se fosse a moldura de um quadro. Não Completamente. Não é? Portanto, temos a flor e a <risos> blin, blin. Bem, estou colocando isto desta maneira. Mais simples não pode ser não para, para fazermos esta combinação, portanto, agora aí para casa vou eu mostrar como é que se faz, porque é muito, muito simples, portanto, foi faz ah, é para, para tal, vamos só usar uma pistola e uma cola de montagem, portanto, vocês depois escolhem uma, uma cola e vamos fazer a colagem das peças. Exato. É só uma a pequena batalha. dica, depois aqui, nesta fusão das peças, ok? Vamos ver. Bom, o primeiro prato já está colado, eu gosto de fazer este tipo de trabalho com cola de montagem, que é uma cola que tem muita força, como podem ver, ela já segura o, o, o vaso. E a seguir vamos colar o segundo prato. O que é que acontece? Nós podemos fazer a colagem no bordo do mesmo, mas como é tão fininho, a nossa colagem vai ficar mais frágil. Portanto, temos que inventar um pouco e aí está a dica. O que é que nós vamos fazer? Vamos preencher o, o intervalo dos dois pratos com uma madeira, algum taco. Para quê? Para fazermos a colagem no interior e, portanto, é uma, uma colagem muito mais forte. Para tal, e com sorte, sobrou-nos estas pecinhas redondas que foi de termos furado o MDF das paredes na zona das tomadas e vamos utilizá-las e a medida é certinha. Porquê? Porque tem cerca de 2 centímetros cada uma e o meio dos pratos são 6 centímetros, portanto, 3, 6 centímetros. Com a cola à mistura, fantástico. Bem, isto está perfeito. Bem, agora é só limpar esta cola que saiu um bocadinho por fora, a colagem está perfeita e por mim o trabalho está acabado. Bem, isto está incrível. Agora só falta pintar, mas eu trago. Ah, <risos> é.